Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop em direto aqui na Rua Merlin. Eu sou a Joana e hoje o tema que temos sobre a mesa é a ferramentas de poda. A poda é muito importante para termos um jardim impecável, bem, um, bem saudável, mas antes de nos embranharmos nesta tarefa é importante sabermos o que é que precisamos exatamente, que ferramentas é que são realmente adequadas ao trabalho que nós vamos fazer. E para isso eu tenho comigo hoje a nossa caríssima a uh, engenheira agrónoma da casa, que é Ana Carvalho. Olá Ana, bem-vinda de volta Olá, boa, boa tarde. aqui ao, ao nosso espaço. Então, uh, se calhar antes de começarmos a pegar nas ferramentas, e de perguntar o que é, que é isto da poda, quando é que se faz, porquê é que se faz? Ora bem, boa tarde a todos. A poda é uma das operações culturais mais importantes nas árvores e nos arbustos. Nas herbáceas também, mas como são plantas mais mimosas, mais pequeninas, o que acontece é que a poda nas herbáceas é só um toquezinho, basicamente tirar uns ramos secos, enquanto que nas árvores e nos arbustos é uma operação é que faz com que as plantas regenerem, portanto a poda é uma operação obrigatória hum. nas árvores e nos arbustos. E, para efetuar essa poda, o que acontece normalmente é que este mundo das ferramentas é um, é um mundo que não é das mulheres, é um mundo que é dos homens Vai completamente. A ser um <risos> e para as mulheres, portanto, para nós, se nós soubermos. Os homens tradicionalmente conhecem as ferramentas, pronto, uhum. sabem? Isto é para aquilo. Que depois... Nós chegamos a um, alinhar, chegamos a, um, um a um chegamos lugar de compras e, ah, eu preciso de uma tesoura de poda, mas eu não faço a mínima ideia porque estão aqui 300 Ora bem, é para isso que aqui estamos, as ferramentas de poda uh, são muito amigas da mulher na medida em que nos facilitam uma série de tarefas para as quais é necessária força e que nós fisicamente temos não temos. Pronto. Uhum, começamos pelo básico Isto é uma tesoura de poda Básica uhum, Esta tesoura de poda É uma tesoura de poda De uma só mão uhum. Temos uh, tesouras de poda De uma mão Ou de duas mãos E basicamente O que é que eu procuro Numa ferramenta de poda Eu procuro robustez Procuro ergonomia ou seja, uh, conforto, seja confortável. porque isto é uma ferramenta que se eu a tiver a utilizar muito uh, e ela não for boa e confortável, ou seja, ergonómica, o que acontece muitas vezes é que ela faz bolhas uhum. um, e segurança, ou seja, se olharem para esta tesoura, esta tesoura tem um sistema que é importante para a guardar, que é esta patia. Segurança é muito importante numa ferramenta de corte, porque isto obviamente nós a cortar podemos nos magoar. Portanto, guardar sempre segurança, esta patilhazinha, estamos a trabalhar a segurar a lâmina. Aberto. Das tesouras de poda de uma só mão, que são estas, mais pequenas, portanto, Posso tradicionalmente. Só perguntar, como é que se agarra-se? É porque há bocado estávamos a discutir isso. Se é assim. Ora bem. Quando eu abro a tesoura de poda e vê-se muito, vê-se muitas vezes as pessoas pegarem na tesoura assim e fazerem isto. Não é assim que se, poda, que, se, que se pega na tesoura de poda. E porquê? Porque eu estou a ver, não é fácil em termos de esforço. A tesoura tem o lugar das mãos marcado. portanto, ah, okay. Tem o lugar das mãos. Ou seja, esta lâmina para cima e esta lâmina para baixo, e quando eu faço isto, e o corte deve ser biselado, isto é o que? É lateral, porquê? porque quando chove e cai a água nesta parte aqui, portanto vejam a diferença e a facilidade com que eu faço este corte, okay? Okay. apesar de pegar na tesoura corretamente, biselado é o corte em diagonal. E isto deve ser feito assim porquê? Porque após a poda, quando chove, a água, em vez de infiltrar para dentro da planta, escorre. Ou seja, não cria fungos, nem bactérias, nem feridas, de forma a que possam apodrecer o ramo. Okay? Portanto, o corte deve ser feito assim. Quando eu tenho uma tesoura que não é boa, que não está afiada, que depois já vamos falar nisso. Muitas vezes, eu ando aqui, eu faço isto, portanto, eu, eu forço. Partes acabas partir aí. O corte não é limpo, não. portanto, isto é um corte limpo. Deixa eu ver, posso segurar para se ver claro. muito, mais tempo? Isto é isto um corte, é um corte limpo. limpo. Isto é um corte esfarelado, digamos assim. Este corte faz com que estas pequenas feridas abram a porta a fungos e a bactérias e a outros parasitas okay. que danificam as plantas. Portanto, uma boa tesoura, a cortar bem, faz isto, só com uma mão. Depois temos outro tipo de tesoura também, tesoura de uma mão que, à semelhança da outra, também tem a ergonomia, também tem a segurança. ok? Mas tem uma lâmina um bocadinho diferente, Incidente. que é a lâmina em bigorna. bigorna. Okay. Esta lâmina é diferente desta. Okay. Pode -te esperar para melhor. Oh. Okay. E esta lâmina em bigorna serve para quê? Para ramos secos. Ou seja, quando os ramos estão secos e, e, e mais duros, esta, este tipo de tesoura corta melhor. Portanto, Ok? Corte limpo. Biselado e limpo. Essa indicação vem sempre na embalagem, se é para ramos secos ou, ou Esta indicação, é nas embalagens, vem habitualmente qual é a espessura do ramo que ele corta? Que corta aquela tesoura, ou se é para ramos secos ou ramos verdes. Normalmente tem uma indicação, eu vou mostrar aqui nesta, está aqui. Quando é para ramos secos tem um castanho, é castanho e quando é para ramos verdes é verde, ok? Está aqui a espessura, neste caso desta tesoura, 42. Já vamos falar sobre ela. 42 milímetros. Okay. Deixa-me pôr aqui para se ver mesmo. Para se ver. Ok. Pronto. Tesouras de poda de uma mão. Ora bem. Quando eu tenho um ramo em que eu vou cortar, e isto é um ramo mais seco, vou pegar na tesoura de bigorna, estranho. Quando eu faço isto e tenho que lá ir com a segunda mão para cortar, é quer dizer é uma de uma mão. que esta ferramenta <risos> não é adequada para não esta importa. costura e para este tipo de ramo. E para isso temos. As tesouras de duas mãos. As tesouras de duas mãos, estas, estas sim, são, as podadeiras. são a melhor amiga da mulher, porque nos permitem cortar ramos muito grossos, que de outra forma nós não conseguiríamos cortar. Neste caso, esta tesoura é, é extensível. extensível. Ou seja, esta tesoura serve para eu poder podar em altura, que é muito importante. Ou seja, eu tenho uma árvore mais alta, tenho que lhe cortar um ramo ou outro, portanto, não é uma poda normal, é uma poda de limpeza, tenho que limpar um ramo, por exemplo, que está caído e que está mal posicionado, ou que está doente, ou que está seco, pronto. O que é que eu faço? Com esta maravilhosa ferramenta, eu não só chego lá acima, uhum. ok? portanto, isto eu consigo podar a uma altura sem necessidade de escadote, portanto okay. trabalho com mais segurança e o que é que eu faço com esta tesoura? Com a maior das facilidades eu faço isto, ok? Uau. Portanto, isto corta ramos bastante grossos sem esforço absolutamente nenhum. Pronto, esta okay. parte aqui é mais grossa, eu tirei este bocadinho aqui, que apesar de não ser muito grosso, é um ramo seco, portanto. Uhum. Haveria uma dificuldade acrescida em cortar isto com uma tesoura apenas de uma mão. Com isto é uma maravilha. Então os ramos secos são mais difíceis de cortar do que os frescos. Os ramos a secos, é a madeira é mais dura, ah, porque okay. já não tem água. Pronto. Para ramos secos, lá está a explicação que eu dei há bocado. Ou seja, mesmo tipo de lâmina numa tesoura de duas mãos, uhum. portanto com menos esforço. Esta mais pequenina, esta extensível. Pronto. E o que é que eu faço? Neste ramo aqui bastante grosso, ok? Eu com esta ferramenta, sem qualquer esforço, viram? Sem qualquer esforço eu corto os ramos bastante mais grossos. Ou seja, corte limpo, biselado. Neste caso não faz mal, porque esta árvore não está uhum. viva, mas é importante que o corte. Seja sempre, ou seja, uma boa tesoura, faz este corte. Um corte limpo sem esfarelar. Neste caso eu tenho uma árvore que secou, é muito grossa, eu quero tirá-la da terra, pronto, mas tenho que desmontar, que é o que eu estou a fazer, portanto é uhum. cortar os vários ramos. O que é que eu faço? Chego aqui, neste caso, permito-me só tirar aqui. Olha, desculpa lá, vou aproveitar para te perguntar. Neste caso, então, nós fazemos a poda, não é só, há bocadinho estavas a falar em limpar ramos secos, podemos usar a poda para limpar a, a árvore ou para ajudar a, ao crescimento, é isso? Como Sim. é São podas diferentes? Ora bem, a poda de rejuvenescimento, hum. eu tenho, por exemplo, uma árvore débil, muito débil, com os ramos muito fracos e preciso... Que essa árvore rejuvenesça. Então, o que, é que eu, o que é que eu lhe poderei fazer? faço uma adubação, primeira coisa, não é? Uma adubação normalmente à base de azoto, fósforo e potássio e não uma adubação azotada, porque senão só promovo o crescimento de folhas e não promovo o crescimento de raiz. E uma planta equilibrada é uma planta que tem exatamente a mesma área de verde e de raiz. Portanto, uma planta equilibrada é. tem o um equilíbrio entre a parte aérea e a parte é. enterrada. Sol, Portanto, se eu lhe, lhe fizer uma adubação correta e lhe der uma poda, uhum. uh, que é uma poda de rejuvenescimento, é uma poda um bocadinho mais agressiva, ok? essa árvore vai reagir produzindo muito mais ramos. Vou uh, aproveitar o meu tempo de antena para falar sobre, um bocadinho sobre as podas a talão que se fazem nas árvores e que não devem ser feitas. Uhum. Porquê? Porque a árvore desequilibra, abrem-se feridas muito grandes uh, e o que acontece é que essa árvore normalmente apodrece. Portanto, as árvores, a poda correta nas árvores deve ser feita para que a mesma fique com a sua forma natural e ser apenas arejada por dentro, ou seja, de forma a que o ar passe uhum. e que não faça efeito de vela. E o que é o efeito de vela? É quando o vento bate na copa e força, isso provoca muitas vezes uhum. um, ramos partidos. Pronto. Portanto, a poda de rejuvenescimento é uma poda mais radical para a árvore reagir e, ou para o arbusto reagir e para dar mais ramos. A, a poda de manutenção. É uma poda que se faz só para manter a árvore limpa e arejada. Ah, okay, Normalmente o que é que se tira? Ramos secos, ramos cruzados e ramos mal inseridos. Tiram-se também os ramos doentes. Isto é uma poda de manutenção. Okay. Portanto, basicamente ah, temos esta poda e depois temos uma poda que é a poda de limpeza, que é só pequenos ramos, tirar pequenos ramos. Pode ser feita em qualquer altura. Quer nas árvores, quer nos arbustos, uhum. com exceção de quando eles estão a florir, ou quando é. elas estão a florir. Pronto. A outra poda, a poda de manutenção e a poda de rejuvenescimento nas árvores, só deve ser feita de uma maneira geral, porque depois há exceções, há é, é? árvores que não são deste continente e que são podadas eh, noutras alturas. Essa poda deve ser feita. Normalmente no outono, inverno, que é quando a seiva desce. Ou seja, a seiva desce e nós podemos podar a árvore sem que ela esteja a fazer um esforço uhum. para produzir novos ramos e novas folhas, não é? porque a árvore está em dormência. Pronto, não nos alongando aqui muito mais no tema da poda, porque isto daria aqui muita matéria. Pronto, okay. eu quero. Cortar o ramo um bocadinho mais grosso e reparem na facilidade com que eu corto isto com esta ferramenta. Portanto, eu abro, inclino, muito importante. Limpinho. Ora bem, aqui aconteceu uma coisa agora. Que eu queria que acontecesse, que é, quando o corte não é limpo ou, ou é um bocadinho forçado, ou seja, quando eu não estou com a ferramenta correta, isto acontece muitas vezes com o serrote, eu dou-lhe aqui uns, um toque e, ela abre, e claro. ela abre, pronto. Quando ela abre, e estou a falar de um corte pequenino, não é, porque não temos condições para fazer cortes <risos> nas árvores, okay. isto acontece imenso nos nós, quando se fazem as podas nas árvores, em que há um corte deste tamanho, okay? e isto vira porta de entrada novamente para doenças e fungos. Uhum. Ora bem, hum, há vozes a favor da pasta de cicatrização. Há vozes contra a pasta de cicatrização. Quando o corte é muito grosso, há quem defenda que se deve colocar uma pasta de cicatrização e há quem defenda que não se deve colocar. Dizem que não se deve colocar porque o facto de a pasta de cicatrização fazer um tampão nesta zona faz com que... O, o, se cria um ambiente ideal para fungos e bactérias, ou seja, uhum. alto teor de umidade e temperatura, pronto. e há quem diga que a árvore por si própria cria uma camada, uma película, uhum. e que a, protege a ela própria dessa entrada de fungos e bactérias. Hum, se a árvore estiver saudável, sim, isso vai acontecer, ela protege-se a si própria, cria as suas uhum. defesas. E não há problema. Nos arbustos isto não tem grande importância. Ou seja, quando eu faço um corte destes num arbusto que, por exemplo, já está gigante e que eu já não quero que ele cresça tanto, o que é que eu faço? Chego aqui, que é a sua? se faz favor, chego aqui, dei-lhe este corte mal feito, Vou chego aqui cortar. e corto novamente, de forma a que ele fique. O corte limpo. Okay. Outra questão aqui muito importante. Como é que se poda, Onde se pode? Aonde é que se vai podar? Ora bem. Posso fazer uma pergunta antes de entrar no sistema? Sim. sim. Uh, oi? Espera aqui. Ai! Espera. espera aí, em que quando... altura se deve fazer a poda de árvores de fruto? Depende, Exato, de, depende da depende árvore de fruto, ou seja, os citrinos podem-se pós frutificação e pós floração. Temos, por exemplo, um problema com os limoeiros que é, estão sempre a dar fruto e sempre a dar flor, portanto okay. quase nunca os conseguimos podar. No caso das árvores de fruto, podam se mais do caso dos citrinos, podam se mais para o início do verão, porque após frutificação. A grande maioria das árvores de fruto podem se agora no outono e inverno quando a temperatura desce. Quando okay? desce? Quando a temperatura desce, porque okay. é a tal questão da seiva da dormência. Nunca se deve podar nem arbustos nem árvores em floração e em frutificação. Porquê? Porque a planta está a fazer um esforço para a sua mais nobre tarefa, uhum. ou seja, quer dar flor e dar fruto, se nós a podamos obrigámo-la a um esforço adicional, que é criar uma cicatrização num uhum. momento em que ela precisa de todos os seus recursos para florir e para frutificar. E para quem é leigo, como é que eu identifico que se a planta está a florir e está a, a, a produzir fruto? É possível identificar isso? Sim. A árvore dá flor. Por exemplo, no caso okay. das laranjeiras, dos limoeiros é muito simples. No caso, está a a no caso das pornoideas, também é muito simples, no caso da amendoeira uhum. ou, da, ou do cegueiro, porquê? Porque dão a flor quando, no início da primavera, dão primeiro a flor e só depois é que vem a folha. Uhum. Aliás, marcam o início da primavera, não é? a questão das cerejeiras em flor, das amendoeiras Sim, em flor, normalmente é no início da primavera. Pode acontecer termos temperaturas bastante mais altas antes disso. E o que e acontece é que ela dá flor na mesma e, okay. e, e, e, depois, e depois até pode, pode correr o risco de ainda vir uma chuvada uh, forte e que estraga a o produção. Trabalho da poda. Okay. Eu ia explicar, explicar aqui é que como, é que se poda, como é que se poda. Eu tenho, por exemplo, um arbusto, faz de conta que isto é o meu, é o isto é o meu luendro, é luendro que eu tenho lá em casa. Arbusto muito conhecido das autostradas, muito conhecido das autoestradas, que dá muita flor, pronto, e é um arbusto, e como todos os arbustos, não é? Deve ser podado. Pronto. Quando eu olho para aqui, isto é tudo um as pouco, mortas, não é? Exatamente. Okay. Quando eu olho para esta planta, para a podar, em que é que eu tenho que pensar primeiro? Qual é o objetivo que eu quero dela? Portanto, qual é a altura a que eu a quero, qual é a largura a que eu a quero e eu estou a mexer num arbusto que os arbustos toleram muito bem a poda. Portanto, o que é que acontece? A primeira coisa que eu vejo é que ela tem muitas flores secas. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer de todas antes de me pôr para aqui a inventar é limpar as flores secas, ou seja, chega aqui, tudo quando está seco, tudo quanto está seco, chega aqui, faz uma flor seca, estas flores são da última floração, portanto, e agora deixei aqui isto de propósito, porque isto é uma coisa que se faz com muita frequência, eu tenho aqui uma flor seca, e deixo-lhe aqui, o que nós, vulgarmente, chamamos de um cabido. Pronto. E este cabido serve para quê? Para coisa nenhuma. Para nada. Para a planta perder tempo. Ou seja, quando a seiva sobe daqui, em vez de vir para o ramo que nós queremos, vem aqui perder tempo. Ok? Portanto, quando eu tenho um ramo mal posicionado, que não tem nada que me interesse, ou seja, se eu precisasse deste ramo, para que ele me crescesse para ali, para aquele lado, eu se calhar cortava -o aqui, onde houvesse um nó. E o que é um nó? O nó são estas zonas aqui, de onde nascem os novos ramos. Ok? Aqui. Pronto. Como isto não me interessa, é só um cabide. Isto acontece imenso nas árvores. As pessoas cortam assim e deixam lá isto. Pronto. O corte deve ser feito o mais junto ao ramo principal possível, ou seja, okay. peraí que eu vou baixar para se ver eu bem. perguntar se ele caía, acabava por cair. Não, Pronto. Ele Quanto mais encostado eu consegui Ai? cortar melhor, Corte limpo, corto biselado. Uhum. Portanto, depois eu não quero este arbusto muito alto porque me está, por exemplo, a tapar uma janela. Pronto. Então o que é que eu faço? Chego aqui e quero rebaixá-lo. Primeiro percebo qual é a altura a que eu quero rebaixar e como é que eu o rebaixo. Chega, podia chegar aqui, cortava este, este, este cada um de sua vez mas não, não é isto que me interessa eu interessa-me rebaixá-lo portanto, se eu o corto aqui ele vai novamente rebentar nestas três inserções que não me interessa, porque eu não quero que ele cresça então onde é que eu o corto? corto junto a este nove, ok? portanto, eu chego aqui corto junto texto este nó vejo a altura a que eu quero pronto isto que é que acontece muitas vezes isto é um clássico eu corto um mais alto depois corto outro mais baixo e depois quando dou conta ele está a um metro de altura porque eu não consegui estar portanto convém ter uma medida neste caso eu quero a um metro chego aqui procuro onde está o nó a um metro que neste caso está aqui pode e pode, sempre junto ou entre nó. Pronto, Olá, ainda tenho... Então o que é que eu tenho Parece aqui? Parece simples para ti, mas explica-me lá. Ele vai crescer daqui a isso, quando tu cortas, ele vai crescer. Eu desembarcar... tenho, isto está aqui é um nó, é ah, onde então vêm então as novas folhas. Daqui, já percebi. Daqui vão nascer novos rebentos, supostamente. Daqui já não. Daqui. Supostamente daqui. Daqui, daqui exatamente. Daqui. Daqui, daqui. exatamente. Daqui. Ok? okay. Já percebi, já percebi. Pronto. O que é que eu tenho aqui, entretanto? Tenho um ramo doente ou partido Portanto, Isto é para eliminar Mas este ramo já está mais baixo do que aquilo que eu quero Pronto. Então, eu, para eliminar este ramo que está partido e danificado O hum. que é que eu faço? Venho aqui este nó um bocadinho mais abaixo Garantindo que ele aqui já está saudável Porquê? Porque este ramo pode ter partido por imensos motivos e um deles foi estar frágil e doente, portanto eu corto mais abaixo e garanto que esta parte como podem ver que está toda branquinha está já está saudável e não okay. está apodrecida. Olha. Eu tinha aqui um para vos mostrar, não é nada mas nota-se, quando o ramo não está muito saudável uhum. está ligeiramente castanho por dentro e isto quer dizer que pode ser uma podridão. Não, okay. não vamos entrar aqui muito bem em detalhes. Posso colocar então umas perguntas? Sim. Uh, temos três perguntas. Como fazer a poda em alfazema? Da alfazema? Era... Ora bem, <coughs> na alfazema é o mesmo <coughs> que no alecrim. Peraí, espera aí, João Alfazema, alecrim, eu não. faço sempre confusão com os maninhos. Nas aromáticas, <coughs> que são normalmente arbustos, o princípio da poda é sempre o mesmo. Secos, cruzados e mal tu inseridos. Tu na câmara, eu acho que tu estás atrás da alfazema. Secos, cruzados e mal inseridos. Ora bem, quando eu tenho um arbusto, neste caso o alecrim e a alfazema têm mais ou menos o mesmo tipo de comportamento, eu olho para aqui e penso, ui, e agora faço o quê? Porque eles estão todos... Bem, ótimos. Direitos, a planta está gordinha, está tudo. O que é que eu posso fazer na alfazema? Duas coisas. Ou ela já secou e seca muito, muitas vezes por baixo e então tem que lhe fazer uma poda um bocadinho mais radical junto a um entre nó que esteja vivo, e isto não é fácil de explicar sem alfazema aqui, mas o que é que eu posso fazer alfazema? dar lhe um corte, pronto, e eu vou exemplificar o que é que se poderá fazer. Na alfazema faz-se aquilo que eu falei há bocado, que é uma poda de limpeza. Okay. Ou seja, eu desponto-a, pronto, ligeiramente. Só as pontinhas? Só as pontinhas, porque não sei em que estado é que está a alfazema de que estamos a falar. Pode estar em flor, okay. pode estar, pronto. Se tiver em flor, não se deve. Uhum. E eu desponto-a. E corto todos os ramos que não me interessam uh, em termos da forma que eu quero dela. Por exemplo, okay. neste caso. Tenho aqui um ramo saído, chego aqui, corto, corto, corto, corto. Este está muito alto, venho aqui, corto, corto. Neste caso estou a arredondá-lo, não é okay. a forma natural dele, mas é a forma que eu lhe quero dar. Ok? okay. É uma espécie de tosquia, o que estás a fazer? É uma, aqui, uma limpeza, o... <risos> uma poda de limpeza. <risos> um, em que tipo, que tipo de adubo é mais indicado para as árvores de fruto? Se tiverem muito tempo sem tratar, isso não é bem, assim, não é bem não tema é para tempo, aqui. Mas nós depois respondemos do depois Ok. Do o corte deve ser oblíquo para escoar melhor a água? Sim, já tínhamos Sim. Respondido. E como fazer a poda nas videiras? Também a poda, é mais das, a poda nas videiras era um curso também. Pois é, esse é estava sim, só. que já viu, só. mas que lhe parece muito complicado. Exato. Uh, então, perguntasse, nesta altura não se pode fazer a poda, agora em, em novembro? Nas videiras? Não, eu acho que é outra questão de outra, de outra cliente. Pode-se fazer, pode fazer a poda em agora? arbustos, pode fazer a poda em arbustos, desde que não estejam em flor. E a poda dos arbustos pode ser feita todo o ano, desde que não estejam em flor. O arbusto tolera muito bem a poda, ou seja, eu podo ele cresce, eu podo ele cresce, uhum. responde muito bem. Não é okay. uma planta que, que os arbustos não têm habitualmente problemas porque são podados, ok? Muito pelo contrário, a poda é muito importante para rejuvenescer uhum. e para dar ramos novos e para a planta Ficar enrijar, enrijar. Okay. Ora bem, voltando e... às ferramentas, não é? E a passar. Depois das tesouras de duas mãos, também de lâmina de bigorna e de lâmina para ramos verdes, okay. temos outra ferramenta muito importante para a poda que é o serrote. O serrote, o serrote é uma ferramenta hum, que já exige mais cuidados do que a tesoura de poda. Uhum. Todas estas ferramentas exigem... Ah, Proteção. Alguma proteção, alguma segurança, porque são ferramentas de corte, pronto. Uma das coisas que acontece muito com as tesouras de poda, e eu vou já falar nisso, porque também queria falar sobre isto. O serrote é, isto é muito, muito, muito frequente. Eu vou cortar isto, abra a tesoura e tenho o dedinho, -te -te -te -te. Tenho o dedinho aqui, oh, minha nossa. Ora bem, isto tem tudo para poder correr mal, porque porque isto pois, corta o dedo, corta pronto, portanto, quando eu estou a podar, é, bem, é bastante importante ter a mão o mais Longe afastada possível. possível, não é? Porque eu assim corto em segurança, ou seja, se a tesoura me escapar, eu não corto Com os Deus. dedos, pronto, que é importante. Com o serrote? Com o serrote, isto é 10 vezes uh, mais recomendação, mais pronto. O serrote é uma ferramenta que normalmente, já é para cortar ramos mais grossos, Pronto. estes ramos mais grossos, Deixa só posicionar isto aqui, ora bem, como é que eu devo, posicionar o serrote. Chega um bocadinho para isso. Olha, está isso. Aberto, se é assim, ajudar. é assim. Não, é isto que eu quero. Ah, tu queres é. apoiar? Sim. Se eu tiver um torno, okay. ótimo, mas isso é para a lenha, porque isso nas árvores e nas plantas não acontece Uau. assim. Estão lá penduradas no alto, normalmente, e não é fácil. Portanto, primeira coisa, quando eu estou a cortar o serrote em altura, que estou em cima, por exemplo, de um escadote, uhum. estar Sempre em segurança, sempre em segurança. A segurança é a nossa melhor amiga em termos de, das ferramentas de poda, ou seja, se eu estou a podar com o serrote, uhum. eu tenho que ter uma mão bem apoiada e a outra mão no uhum. serrote. Ora bem, se eu estou a podar em altura e se eu não tenho os pés bem assentes, isto pode correr mal. Portanto, a segurança, quando eu estou a trabalhar com serrote, tem que estar fixa. Se eu estou a podar uma árvore, não devia estar pendurada num escadote uhum. torto, que está em cima de terra, devia estar, por exemplo, num andaime, numa plataforma fixa, instável, okay. para poder um, cortar com o serrote. Com o serrote e com a motosserra, obviamente, Pronto, que é a ferramenta a motor de poda, que se vê imensas vezes as pessoas penduradas a agarrar no escadote com uma mão e com a motosserra na outra Pronto, isto também tem tudo para correr mal okay. Pronto. relativamente aos serrotes queria só dizer uma coisa existem serrotes de, uma, de um, um dente que não é um dente é com um serrilhado vamos -lhe chamar assim uhum. para as pessoas perceberem este serrilhado e existem serrotes de poda e, um saiu. com dois serrilhados, okay? ok? Qual é a grande diferença entre um e outro? Este serrote só corta para trás, ok? Assim. Para a frente é só o impulso. Este serrote corta para nos dois sentidos. Trás. Pronto. Uma ferramenta, Muito lá está tendencialmente de rapaz, então, eu vou pôr aqui a mãozinha longe e reparem, portanto eu tenho que marcar, não é, marco o sítio, reparem <risos> como eu, rapariga e com pouca força, estou aqui tranquilamente a cortar isto, é muito fácil, portanto aquele serrote só quando faz Para trás. este movimento, é que corta. Para a frente é só o impulso. Este reparem na facilidade. Quase sem esforço. Quase. Aqui mais uma pergunta para ti, Ana. Posso fazer a pergunta? Sim. Uh, o que acontece muitas vezes é que as tesouras de poda deixam rapidamente de cortar ou de estar afiadas. Uh, recomendo alguma marca? Nós vamos falar também do, de afiar as lâminas, não é? Daqui a pouco. Mas estão a perguntar se recomendas alguma marca. Obviamente a marca branca uh... do Leroy Merlin. <risos> Bom, o, o preço é um bocadinho e? indicativo também do, da, da qualidade da tesoura, não é? Mas uh, a perota, por exemplo, é uma Eu marca... cortei isto aqui com maior facilidade. Portanto, a diferença normalmente entre isto e isto é o preço. Pronto. Mas se calhar vale a pena investir num serrote que até uma rapariga corta isto aqui quase sem esforço. Também depende um bocadinho do trabalho que vamos fazer, não é? Somos, temos Pronto. muitas plantas para cortar. O que é que acontece? Se não? eu tenho um ramo, por exemplo, de uma árvore de fruto muito mal posicionado e o ramo está aqui, e foi isto que eu estive a fazer. Este corte deve ser tanto quanto possível biselado. Coisa que eu não consigo fazer aqui com isto nesta posição. Portanto, o que é que eu devia fazer? Cortá-lo assim. Okay. Neste caso, assim. Okay? Devo posicionar o serrote desta forma para que o corte fique sempre que possível biselado. Okay? Okay. Pronto. Nós temos também não sei se vais falar destas peças não sei Bom, se ajudam em altura ou não queria falar aqui rapidamente uma de pesca. duas tesouras também de poda porém de um tipo de poda diferente ou seja isto não é uma tesoura para cortar pequenos ramos nem para cortar arbustos isto não é uma tesoura de poda é uma tesoura para aparar relevados. Pronto. às vezes as pessoas compram esta tesoura a pensar que é uma tesoura de poda, Pronto. Portanto, é só para alertar que isto é uma tesoura para aparar relvados. Okay. ou seja, corta apenas plantas herbáceas, ou seja, plantas que não são hum. lenhosas, que não têm linhina à parte de castanha, Pronto. Okay. isto é uma tesoura de portacebes. Também é um tipo de poda, que é aparar, mas é uma tesoura que está indicada para ramos verdes. Ou seja, eu corto os rebentos da sebe e os rebentos da sebe não são lenhosos, habitualmente são verdes. Portanto, isto é chama-se uma, uma tesoura para sebes ou uma tesoura de bater. Esta tesoura é indicada para sebes e não para podar. Portanto, se eu tentar... Fazer isto, isto vai correr mal. E eu já vi isto. Pois. Eu já vi isto. Portanto, esta tesoura é para cortar cebos. Depois. Queres esta? Quera, quero a grande. Quero esta grande. Toma lá. Temos o 2 em 1. Um. Pronto. E o dois em um é o quê? Ora é tesoura. Ora é serrote. Telescópico. Portanto, eu tenho uma árvore muito, muito, muito, muito alta, não chego lá acima, isto é ótimo, isto que está aqui, atinge, está ali, não, 25 mm é o corte, estava a ver se ali, isto mais ou menos, normalmente atinge metros, os 3 metros uns e meio, 4, 4 metros, é este tipo de tesoura. Pronto, isto é muito bom quando nós temos aquela árvore de fruto que subiu, subiu, subiu, subiu. Uhum. Ou a outra árvore que subiu, subiu, subiu, subiu. Isto então, tem só para ver melhor. Está muito alto. Não. Ok. Pronto, isto tem uma tesoura. Portanto, o funcionamento da tesoura tem um cordel. Nós posicionamos a tesoura no ramo e puxamos. O cordel, é E isso? corta. Puxas o cordel? Puxamos o cordel e corta. Okay. Depois, para ramos um bocadinho mais grossos, tem o serrote, ok? Serrote também de duplo dente. Vamos virar para aqui por ser. Ok, portanto, tem o serrote. Onde é que está a tesoura? Onde é que tu... Está aqui, está aqui, está aqui. Ah, okay. neste lado é a tesoura, ok? Aqui, aqui a tesoura, aqui o uhum. é serrote. Portanto, okay. esta tesoura, que é que, como, é que este, como é que esta tesoura funciona? Tem esta lâmina para baixo, ou seja, é como se fizesse isto, nós encaixamos-a no ramo, puxamos o cordel, o cordel faz isto e corta, se for um ramo com pouca espessura. Se for um ramo um bocadinho mais grosso, temos o serrote, portanto isto é uma ferramenta telescópica, ou seja, tem um cabo telescópico. Uhum que vai até 3, 4 metros e que cresce bastante. Okay. queres dizer o machado. O machado eu trouxe, não sendo uma ferramenta de poda, é uma ferramenta de corte, não é? Uhum. Uh, serve basicamente para... para a lenha. Ah, ok. Não é para cortar as Ou assim. para se eu tiver uma árvore que esteja seca e que a queira tirar e que, a que, e que queira partir a lenha para a lareira uhum. eu normalmente uso, um, eu uma, uso chave, uma chave não uso, não uso outra coisa agora fazer umas perguntinhas posso podes uh, a tesoura de ponta reta é para que tipo de poda de ponta reta provavelmente estão a falar da tesoura de sebes, pergunto não sei, Cris, não sei se é Cristina, Cristiana, satura de ponta de reta, será esta? Pode-nos dizer só -se o sabor. Tenho aqui outra pergunta, entretanto, gostava de saber como se, como se podam as macieiras. Pois isso também são coisas muito específicas. Há é um workshop inteiro só para portular uma Para podas, para podas, de uma maneira geral. Pronto, queria só dizer aqui... Temos um, tempo, Ana. Relativamente às ferramentas de corte, e de, e de poda, hum, o que é que nós temos que fazer habitualmente como uh, manutenção? manutenção. Bom, a manutenção das ferramentas de poda uh, é muito importante e é muito importante porquê? Porque a sua durabilidade uh, tem muito a ver com a forma como as tratamos. Podemos, Trago sempre a minha tesoura de poda velhinha. A minha tesoura de pó da velhinha. Tesoura de poda velhinha, que posso mostrar a marca aqui. Tem já cerca de 17 anos um, e ainda corta. Pronto, está com o aspecto que está, mas é muito, muito, muito, muito importante afiá-la uhum. e lubrificá-la. Ok. Ok. Portanto, com um W5 temos acho que é um spray uma fia, daqueles uma afia normal, hein? pronto depois as lâminas de uma maneira geral as lâminas de teflon duram muito mais que é o caso que destas as lâminas okay. de teflon duram muito, muito, muito, muito tempo sem, sem, sem precisar ser de ser afiadas e quando é que eu percebo que a minha tesoura de poda está a precisar de ser afiada normalmente ela faz a minha não está muito uma coisa que se chamam bocas ou seja, na lâmina começa a ficar com umas, fica com dentes pronto e quando a, a, a lâmina tem bocas então a tesoura está precisar de ser afiada nós percebemos isso muito facilmente quando eu pego na tesoura para cortar e ela em vez de cortar e de fazer aquele corte limpo fizeram estas tesouras o que é que ela faz? esfarela ou seja, eu chego aqui a minha ainda está a cortar, mas fica assim. Já não faz um corte. Com um este aspecto. Ou... Eu estou a cortar aqui. a rodar corte... para cortar é porque já não está a cortar bem. Ok? Quando a tesoura claro. faz isto e não corta, desfarela, quer então dizer tem que, que essa tesoura tem que ser afiada. Pronto. E a lubrificar é como? É lubrificar as. Com as W5, lágrimas? aqueles sprays normais, tipo. Okay. Para, na, na spray lágrima. de lubrificação e limpar pronto há uma operação que é muito importante fazer em todas as ferramentas não só nas ferramentas de poda mas especialmente nas tesouras nas ferramentas de poda que é a desinfecção. Pronto. o que é que acontece muitas vezes com os problemas fitossanitários eu tenho temos agora em um problema, que não vou falar muito sobre ele, mas que é tão grave que proibiram a venda de muitos tipos de plantas nos viveiros, que é um problema chamado, a chilela, em que a planta fica infectada. Ora bem, eu podo uhum. aquela planta Infectado. infectada com a minha tesoura e depois vou para o outro jardim podar outra planta com a mesma tesoura, o que é que acontece, eu passo o problema fitossanitário uhum. Não de um lado para o outro. outro. E quando eu passo o problema fitossanitário de um lado para o outro, eu posso criar um problema grande numa determinada zona. Uhum. Se eu sou, por exemplo, uma empresa de manutenção de jardins, eu posso criar esse problema. Isto passa-se muito, por exemplo, com a lagarta nos relevados, uhum. que são as máquinas de cortar a relva, que passam a lagarta de uns relvados para os outros. Pronto. Isto é, pode ser um problema complicado. Portanto, okay. Não custa nada, um bocadinho de álcool, uhum. vale a pena Sim. um algodão, um recipiente com álcool, desinfetar. passar a tesoura, desinfetar. Mesmo até... que eu pense que a planta está saudável, porque a gente nunca sabe, não é? Não é necessário, obviamente, eu estar a podar uma planta e desinfetar, podar uma planta e desinfetar, até porque eu mais ou menos sei, consigo perceber se a planta está doente ou não, uhum. mas no final da minha jornada de trabalho, desinfetar a ferramenta, okay. pronto, e isso é fundamental. Fundamental. Para colocar só mais uma pergunta, desculpem. Como cuidar um arbusto que fica, para ficar todo redondo e qual a ferramenta mais indicada? Ora, para ele ficar redondinho e se for um arbusto parecido com, com erros, um... o alecrim, ou seja, uma planta que tem os entre curtos, e o que é os entre curtos? É folhinhas, folhinhas, folhinhas, folhinhas, aqui, portanto, isto é um entre um entre um entre Ok. Se eu quiser, se for um arbusto. Que talhe bem, uhum. talhar bem é poder podá-lo redondo de forma a que ele não fique estranho e esquisito. Se for um arbusto que talhe bem. bem, temos que pegar numa tesoura de poda destas, de ramos verdes, uhum. okay. pequenina, bem afiada e uma paciência de santo. Okay. Estar ali, cortar. Até a planta ficar redondinha, o que vai acontecer normalmente quando as pessoas não têm muita experiência. Cortam mais de um lado e depois, depois do outro e depois para acertar. E tem uma, uma, uma planta deste tamanho e ficam com uma bola deste. Mas pronto, esta tesoura é a mais indicada. Okay. Um jardineiro profissional, daqueles que sabe muito bem o que está a fazer, pega Consegue, nesta tesoura e faz, faz uma, com uma bola perfeita e uma sebe perfeita e tudo perfeito, com esta tesoura agora esta tesoura é preciso saber ter destreza temos menos domínio, ter mais. braços pois. pronto e sobretudo ter destreza porque se esta tesoura me escapa foi um bocadinho lá mais dentro e já depois foi. lá está já está um bocadinho diferente da bola portanto Acaba cortar tudo para quem não bola. sabe é melhor demorar mais tempo e com uma tesoura de poda destas normal tá. para ramos verdes bem afiada Fazer a podazinha normal. Ok. E só perguntar: quando é que se justifica? Não vamos falar, é dizer, uh, falar muito sobre as, as ferramentas elétricas, uh, mas quando é que se justifica comprar uma motosserra uh, ou uma ferramenta elétrica para, para usar na poda? Então é assim: se eu tenho um pomar para podar, não é? Um pomar inteiro para podar, ou se eu tenho mais de 10 árvores, uhum. se essas árvores estão todas em porte adulto, se ramificam muito e para ramos já com alguma costura, uhum. então devemos ter e comprar uma motosserra. Mas a motosserra, temos aqui uma motosserra pequenina, é uma ferramenta, é a ferramenta de one de poda a motor, okay. no entanto é a que requer mais cuidados de segurança, ou seja, para eu trabalhar com a motosserra, eu, eu devo ter todo o material de proteção. E quando eu estou a falar de material de proteção, estou a falar de mangas, estou a falar de perneiras, estou a falar de luvas especiais anticortes, estou inclusive a falar de fatos anticortes, que são os fatos uhum. que têm uma fibra por dentro, que se a lâmina for ao fato, a lâmina tranca e não vai à pele. Pronto, portanto, a motosserra é uma ferramenta para as quais muito boa, para, para, para podar árvores, a partir, para, para podar ramos a partir de uma determinada dimensão, é uma ferramenta fantástica, porque faz uhum. o trabalho em muito pouco tempo, não é? Nós sabemos que o tempo, hoje em dia, é uma coisa que é importante. Pronto. E motosserra, comprar, uma ferramenta fantástica, mas segurança, segurança, segurança, segurança, segurança. Pronto. Preciso saber para já as com uma máquina destas. Tem complementos é isso? Tens que comprar. Ora bem, uma motosserra, e assim também só muito rapidamente. Uhum. Isto é a guia da motosserra. Okay. Não convém eu com uma motosserra pequenina. Uh, o que acontece isto é para cortar ramos de pequena dimensão, portanto eu não posso cortar ramos desta costura com uma guia deste tamanho, para isso uhum. eu teria que ter outra motosserra com, com outro tamanho de guia, com outra manutenção, depois na guia leva uma corrente, que quem não sabe trabalhar com a motosserra partem muito, as correntes partem muito, então, portanto normalmente quem tem uma motosserra deve ter uma ou duas correntes lá, sub-excelente para a, a motosserra, é claro. isto tem uma medida ou seja, tem o um número de elos da corrente, aqui, portanto, convém ver qual é o número de elos que esta guia leva para comprar a corrente, portanto Deixa isto tem por uma medida, mais. e depois existe uma coisinha chamada lima, que serve para afiar os, os elos, os dentes uhum. da corrente. Pronto. Ah, isto é que são os dentes, é isso? Isto tem os dentes, e depois, quando a moto serra, okay. Há ali um determinado momento que ela não corta tão bem, pronto, hum. então tem a lima para safiar a corrente. Okay. Claro que tudo isto é, é para quem sabe, não é, não é para leis. Eu quis dizer há bocadinho que não, não se pode usar uma guia maior do que a que é recomendada para a máquina, mas há quem faça isso. Eu não a a sei a o que é que esta motosserra em concreto, porque não a estudei, é, tem ou suporta de, tamanho de guia. É Porquê? É. Porque isto tem é um motor. Como okay. se, neste caso é uma ferramenta motor, com uma determinada potência. Essa potência está preparada para um determinado tamanho de guia. Okay. Okay? Porque senão depois Portanto, não, não se tem força, força, não corta. pois não tem força, não corta. Pronto, Portanto, isto é a nossa ferramenta a motor, não é o indicado para aqui. Não temos aqui também, mas temos a outra ferramenta a motor de poda também, que é, é o nosso corta, -sebes. corta -sebes. pronto. O nosso corta no fundo, faz o trabalho desta tesoura, uhum. mas rápido. Okay? Pronto, o corta-sebes okay. é uma, uma ferramenta uh, relativamente tranquila, portanto, em termos de segurança uhum. é uma ferramenta que tem menos riscos do que a motosserra. Pronto, o que é muito importante é, na motosserra, viseira. Facto. Mangas ou casaco, uh, as proteções para Fatim as pernas. Fatinho com as... completo. Fatinho completo de segurança para a motosserra. Ok. Estamos aqui a perguntar, acho que não é para ti, é para mim se afiamos tesouras na Rua Tesouras é Boa pergunta. Uh, eu vou confirmar se nós temos algum serviço que faça. Mas podes se afirmos, indicar, mas temos, podes, podes indicar mas o afiador. afiador Sim, pode comprar o um afiador. Pronto, isto, isto, isto, isto afia bem, as tesouras de podem, é uma questão de abrir a lâmina. E passar. Ok, pronto, isto dá para afiar. Como, como estou a dizer, uma boa tesoura, bom serrote, uma boa tesoura, um, demora bastante tempo a ter que afiar, okay. pronto. Queria só ah, dizer okay. aqui mais uma coisa em relação às, às tesouras, que é, no caso de eu ter, por exemplo, uma zona muito, muito, muito, muito grande para podar, onde eu tenho 100 ou 200 arbustos, existem já também no mercado, tesouras de poda, a bateria, ou seja, a pessoa tem, é muito utilizado na poda da vinha, na vinha que não é ainda podada uhum. à máquina, que é, eu tenho um cinto com uma série de baterias e tenho uma tesoura de poda pneumática. Isso faz toda a diferença uh, uhum. quando eu tenho muita, muita, muita coisa para podar. Ok? okay? Sim, sim. Portanto, basicamente em relação às tesouras está tudo. Uh, Estão-me a perguntar se uma, um, comprar um corta-sebes elétrico para cortar um alquerinho. É indicado para um alecrim. É indicado se a pessoa tiver mãozinhas. Pois, porque é difícil de dominar o um corta-cebes para cortar Pronto. um bocadinho. Se mas... a pessoa fizer com cuidado, consegue, okay. mas se a pessoa não está habituada a podar, das duas uma, ou vai fazê-lo tipo sebe uhum. e coloca o corta-cebes a direito e, e corta a okay. direito, ah, tá. mas Manter o corte corte-sebos direito também, também é difícil, fácil. portanto, <risos> okay. um, sim, é a ferramenta uh, mecânica adequada. Ok, muito bem. Pronto, acho que são as perguntas que temos hoje, acho que conseguimos responder a tudo. Ana, muito obrigada, obrigada eu. mais uma vez, acho que conseguimos falar das ferramentas todas mais importantes, não é? Existe um leque de, um de ferramentas. Um mundo. exatamente. Mas acho que conseguimos, uh, pelo menos, elucidar os nossos clientes em relação... Pelo menos quando chegarem ao nosso linear já não ficam tão baralhados, já sabem mais o que procurar. Uh, portanto, queria agradecer a todos pela vossa participação, por terem estado aí connosco desse lado. Para a semana temos um projeto do It Yourself muito giro, portanto, não percam, com a Margarida Lopes. Até lá, divirtam-se, façam muitos trabalhos de bricoleiros e muito, muitos, muita poda, muita poda. Beijinhos. Tchau.